Então vamos começar a semana de olho no Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente o que eu tô de olho aqui agora no curto prazo. Será que essa queda aqui ainda não acabou? Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Vou mostrar para vocês aqui exatamente que eu tô de olho aqui agora. E não se esqueça se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like que vai ser bem importante. Amanhã também eu vou fazer uma live no canal mais ou menos nesse mesmo horário aí entre as 8 horas da manhã mais ou menos pessoal. Então se você quiser que analise algumas altcoins, deixa aqui abaixo nos comentários para poder preparar já a análise para vocês de forma mais produtiva. E a gente vai fazer a votação também das mais votadas. A gente vai fazer a análise juntos amanhã mais ou menos. No mesmo Horário, eu vou confirmar ah, no grupo Telegram o horário da live, beleza? Participe também do grupo Telegram. E se você não baixou aqui também o terminal da Tânia, eu aconselho vocês a baixarem, tá? É um terminal 100% gratuito, vocês podem operar aqui mais de 20 corretoras diretamente desse terminal aqui, pessoal, tá? Aproveitem, inclusive a Tânia que lançou uma corretora descentralizada na Solana, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin galera, depois dessa queda violenta fortíssima aqui, o Bitcoin foi buscar a casa dos 42 mil dólares aqui na, na Bitstamp, tá? Mas em algumas corretoras aí, foi buscar até a região abaixo dos 40, desculpa, abaixo dos 41, tá? Então, uh, bem, uh, bem complicado, essa queda, queda extremamente forte aqui pro Bitcoin, tá? Eu tava, tava postando um suporte nessa região aqui, pessoal, aqui dos 47.500, aqui mais ou menos, tá? A gente tinha posicionado a maior parte das minhas ordens aqui, inclusive, nessa região, tá bom? Então aí o Bitcoin acabou rompendo essa região aqui que é importante suporte na minha opinião tá então vamos ver como vai ser que agora tá no curto prazo eu tô aqui um pouquinho é, cauteloso por dois motivos Vou mostrar pra vocês aqui agora daqui a pouquinho que eu tô de olho tá e tem zonas aqui importantes que eu quero mostrar pra vocês também aqui no vídeo essa zona a zona verde aqui embaixo que é uma região aqui que, na minha opinião é de oportunidade tá e essa zona vermelha aqui no vídeo é a região de perigo pessoal tá que eu comentei inclusive na última Live sobre isso tá bom então, aqui agora, o que a gente tem que de olho, tá? Resumindo pra vocês aqui, vou tentar tá fazer essa análise o mais rápido possível. A gente, pessoal, aqui, ó, a gente teve essa, esse rompimento dessa linha aqui importante, tá? Acabou formando também aqui um, uma, um, um ombro, cabeça e ombro também, tá? A gente pode ver isso aqui dessa forma também, ó, essa linha. Vou pintar, pintar até de outra cor aqui, fica mais fácil da gente ver juntos. É, pra não ficar misturado com as outras linhas que eu já tinha desenhado aqui. Vou botar uma cor aqui uh, mais forte, tá? Uma cor aqui, então... Esse azul aqui, mais ou menos, tá? Um azul bem, bem forte aqui. Então, a gente aqui, ó, rompeu essa linha, tá? Aqui a gente formou, ó, nessa região aqui, o ombro, cabeça e ombro. Eu tinha comentado para vocês uma possível formação. Eu imaginava que o Bitcoin poderia buscar uma região um pouco mais acima, tá? Mas a gente formou, assim. A gente pode ver até que essa, esse, essa cabeça aqui tá junto aqui, ó. Uma, uma, tá na mesma... Mesma... Na mesma orientação aqui mesma ângulo, né? Então a gente formou aqui, pessoal, o ombro, cabeça e ombro, tá? Então a gente vai desenhar aqui, deixa, desenhar pra deixar bem claro para vocês aqui o que eu tô vendo, tá? Então a gente formou isso aqui, ó. Eu vim comentando pra vocês essa formação de ombro, cabeça e ombro nos meus vídeos aqui. Então a gente formou exatamente isso aqui, pessoal, tá? Então aqui, e daqui formou o último ombro, tá? Então a gente rompeu essa região aqui dessa linha. Essa aqui é a linha importante que a gente acabou rompendo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a minha tela a gente dar uma olhada. Então... Aqui, pessoal, qual que é o alvo disso aqui, ó? Esse ombro-cabeça-ombro. Então, é esse topo aqui que a gente fez, tá? Até a linha do pescoço, a gente buscou aqui bem próximo ó, do, alvo aqui, o, do alvo do ombro-cabeça-ombro, tá? Então o Bitcoin foi buscar muito próximo. Tá? E na verdade, esse alvo aqui está na faixa lá dos 40 mil dólares, tá bom? Que seria, pessoal, essa região aqui importante ó, de suporte que a gente não pode perder, tá? Essa aqui é a região que a gente tem que ficar muito atento, a região dos 40 mil dólares. Essa região se a gente perder, pessoal, a coisa vai ficar bem dramática, tá? Daí eu, eu assim, a gente não estaria oficialmente entrando aí no, no bear market, tá? Mas estaria muito próximo de entrar no bear market. Se a gente romper os 40 mil dólares, realmente é, é complicado, tá? Porque a gente vai ter aqui uma, uma reversão de tendência dessa, dessa tendência que a gente tá fazendo aqui, ó. Perdendo essa região, a gente está revertendo a tendência, essa tendência de alta, certo? E daí, pessoal, a gente tem cuidado cuidar com essa outra tendência aqui, ó, a tendência maior que a gente tem, né, que é essa aqui, ó, tá? Então, a tendência maior, tá bagunçado o meu gráfico, peço desculpas pra vocês, que a gente não pode perder essa região dos 30. Se a gente perder os 30 mil dólares, daí simplesmente, pessoal, daí sim, confirmado aí, tá? O bear market acabou. 30 mil dólares perdendo é confirma, confirmado. Mas eu, sinceramente, aqui, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin perder aqueles os 40 mil dólares, tá? Eu estou apostando que a gente vai ter um suporte aqui nessas regiões. Então, a gente, inclusive tem aqui a VPVR, essa região também tem regiões de suporte interessante. Então, por isso eu coloquei aqui essa, essa caixa aqui laranja, uh, verde, ó, pessoal. Se o Bitcoin chegar aqui nessa região, para mim isso aqui são regiões região de oportunidade para a gente tentar acumular mais Bitcoin aqui, tá? A gente também tem outras linhas nesse tem, tem também que vocês podem acompanhar aqui, ó. Essa, essas duas linhas que eu botei aqui no meu gráfico, ver se dá para ver um pouquinho no vídeo, tá? Botei bem fraquinho. Tem linhas importantes que vocês podem desenhar também aí, que são linhas que a gente pode fazer buscar entradas também, tá? É, para o Bitcoin. Então, essas regiões aqui de baixo, pessoal, é minha recomendação para vocês aí, tá? Quem acredita no Bitcoin, acredita que esse boom market vai continuar, acredita nos fundamentos do Bitcoin, é uma região interessante para poder acumular aqui, tá? Então essa aqui é, é interessante. Então é importante você sempre ter aí um, um pouco né, de. A moeda estável o stablecoin para você poder acumular nessa região, tá? E essa região vermelha aqui, pessoal, é uma região perigosa, né? Que é a região que eu falei para vocês, inclusive na live. Pessoal, não vão me comprar aqui nessa região aqui do 53 a 52, tá? Porque aqui é muito perigoso. A gente tem várias linhas aqui de resistência, que vocês podem desenhar também aí. Eu desenhei aqui no meu gráfico de 4 horas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Até eu poderia deixar essa linha, essa linha aqui, ó. Essa linha. Essa linha aqui também, para a gente ficar, ficar claro, ela também, tá? É uma linha também importante de resistência que o Bitcoin é, vai ter. Só mudar aqui a visibilidade dela, tá certinho. Então, aqui, se a gente mudar para o gráfico de 4 horas, pessoal, a gente vai ver aqui outras linhas importantes, tá? Estou acompanhando aqui agora para o Bitcoin. Então, como eu falei para vocês, está um pouquinho bagunçado. Então, aqui, ó, todas essas linhas aqui, pessoal, são linhas de tendência, uh, né? LTBs aqui que o Bitcoin está fazendo, linhas de tendência de baixa que a gente tem que acompanhar aqui agora no curto prazo, tá? Então essas regiões aqui, ó, vão ter muita resistência, a gente está tendo uma resistência aqui agora exatamente essa linha laranja, tá? Então peço desculpas vocês realmente pela, pela, pela, pelo desenho aqui, mas quando eu estou fazendo meus trades eu estou acompanhando essas linhas também para saber, né, regiões que o Bitcoin tem que vai ter possivelmente resistência até para fechar uma operação, tá? Então aconselho vocês avaliarem aqui, ó, regiões de resistência, que a gente tem uh, suportes aqui, ó, suportes e resistências, tá, para o preço, para a gente poder ver aqui tá estou vendo mais suportes tá para a gente poder ver regiões linhas de tendência aqui de baixa para a gente acompanhar e a linha mais importante que a gente tem que romper aqui para cima ó, é essa linha vermelha aqui no final tá essa linha essa linha aqui vermelha maior aqui vou até deixar ela bem grande para a gente poder acompanhar aqui juntos tá então essa linha aqui uh, vamos ver se consigo botar bem forte tá essa linha vermelha no final aqui ela é linha importante que a gente tem que dar um sinal nela para cons conseguir aqui ó é, né começar a mostrar aqui força tá é, eu acredito que essa acumulação vai demorar um pouquinho aqui pessoal a gente vai ficar um tempo aqui nessa região tá é, na minha opinião não vai, o bitcoin não vai romper tão forte assim acho que é difícil pela situação do mercado que a gente tem aqui agora né 10 sp 500 enfim vou comentar um pouco mais aqui no final do vídeo tá bom sobre tudo isso então, a expectativa é ver aqui uma região de acumulação aqui tá ou de redistribuição. Vou falar aqui um pouquinho para você sobre isso também, sobre esse possível cenário. E a partir daqui, quando a gente der, começar a dar sinal nessas linhas aqui, principalmente essa linha vermelha, a gente pode acompanhar também, né? E vai acompanhar essa, essa região vermelha também de cima aqui, ó. Essa região perigosa aqui, tá? Então, só para limpar um pouquinho essas linhas aqui, tá? Para não ficar aqui poluindo vocês, uh, essa essa região aqui, ó, essa essa essa essa broadening wedge aqui também, ó, essa, essa formação que a gente tem aqui também tem que acompanhar, tá? Então essa, essa linha aqui vai ser importante a gente romper. E essa região aqui, pessoal, ó, é vermelha. Por que, que ela é vermelha, tá? Porque pegando aqui o topo que ela fez, ó, até o fundo, a gente vai ver que essa região tá próximo aqui do 6 né? a oito, né, região aqui dos 53 mil dólares, não sei se dá para ver bem no vídeo aí, tá, então essa região aqui é extremamente perigosa, porque algumas pessoas, inclusive na live, falaram para mim, André, eu vou esperar o Bitcoin dar uma, uma recuperada para eu poder comprar, porque eu tô com bastante medo, mas não pode comprar nessa região aqui, pessoal, essa aqui é uma região de perigo, tá, compras do Bitcoin, na minha opinião, é buscar regiões aqui embaixo, mais abaixo possível, tá, então... Uh, nessas regiões aqui são regiões interessantes de, de, de comprar, tá? Aqui, por exemplo, é uma zona arriscada de comprar, porque a gente pode fazer, o que eu falo sempre nos meus vídeos aqui, formar um Dead Cat Bounce, tá? Então, a gente formar aqui, então, exatamente isso aqui. Ó. A gente fez aqui um, um fundo, né? Primeiro Funda, a gente vim buscar essa região aqui, e se buscar muito rápido, pra mim isso aqui é bearish, pessoal, tá? Quanto mais tempo a gente ficar dentro aqui dessa, dessa um pouco enrolação aqui né do, do Bitcoin, do preço ficar andando de lado, tá melhor pro preço, tá? Eu falei pra vocês, inclusive nessa acumulação que a gente teve anterior ali, é, que aconteceu uh, nos meses ali de junho, né? Maio, junho, quanto mais tempo a gente ali andando de lado, melhor pro preço, tá? Isso é mais bullish, na minha opinião. Então, eu não quero ver o Bitcoin tão cedo aqui, chegando na região dos 52, tá? Honestamente. Chegando aqui, a gente pode, se a gente tiver resistência aqui nessa região, ou até a região de 50%, região de 50 aqui, que tá nos, que tá aqui agora nos 50 mil dólares, 50.700. Se a chegar aqui, ó, e a gente não conseguir ficar acima, pessoal, tá? A gente começar a perder força, a gente tem um risco forte de fazer um fundo mais baixo, tá? Então esse que é o ponto principal aqui do vídeo também. Então não comprem Bitcoin aqui, esperem. Se vocês forem comprar Bitcoin, a minha expectativa é, é importante vocês é, comprarem quando ele tiver um suporte na região de 53. Então ele rompendo essa região de 53 aqui, mantendo um suporte nessa região aqui, ó, tá? Daí sim é uma compra mais conservadora, tá? Comprando aqui, um suporte nessa região aqui, a gente vai ter uma compra mais conservadora. Tá? Quem quiser comprar, quem quiser comprar obviamente aqui nessa região, aqui nessa região de baixo, ela é com certeza, com certeza, uma região de oportunidade maior. Contudo, tem um risco também maior, né? Você está arriscando mais aqui, porque o Bitcoin pode sim perder a região dos 40, tá? Então, pode perder isso aqui e ir abaixo aqui. Mas eu falei para vocês, essa região aqui, quando o o VPVR, enfim, né? E também a gente tem bom, bom suporte naquela região ali. Então, para mim, a região dos 40 aqui vai ser uma região de oportunidade muito incrível se o Bitcoin for buscar, tá? Eu vou estar com certeza acumulando aqui, a não ser que venha uma desgraça no mercado aqui, realmente, da SP500, enfim, desabe tudo, pessoal. Daí a coisa pode ficar bem complicada, tá? Então, basicamente o que tem para vocês aqui agora no vídeo no da vídeo análise do Bitcoin é isso, pessoal, tá? Fique acompanhando aqui agora. O bom sinal que a gente tem, tá? Também, uh, vamos olhando aqui outros indicadores importantes. Até puxar aqui o RSI, que eu até não acabei dando uma. uma falando para vocês, eu acho que não tem muita coisa para falar da RSI, não, tá? Eu acho que buscar aqui algumas. Algumas uh, divergências, mas a gente não tem divergência aqui pela Covi Aqui agora, divergência bullish Então vou acompanhar e vou atualizar vocês também no grupo Telegram Se tiver alguma novidade interessante tá? O volume foi muito forte aqui agora E a gente tem que acompanhar aqui Se a gente esperar um volume de compra interessante Com rompimento aí de LTBs tá? Daí eu vou atualizando vocês a medida possível No grupo Telegram, tá bom pessoal? Então eu vou partir aqui agora A gente vai dar uma olhadinha no Ethereum, a dominância também, a SP500 E só mais um recado para vocês aqui Antes de eu continuar aqui a análise do, do, dos próximos indicadores Pessoal pessoal a PrimeXBT também tá apoiando aqui meu canal vai sortear aqui ó para pessoas duas pessoas por semana que estão acompanhando aqui o canal vão ganhar 250 dólares em crédito na sua conta da tá? Basta você fazer qualquer depósito aqui na PrimeXBT pode ser um valor bem pequeno mesmo você usar o link aqui do meu canal eles vão dar para dois duas pessoas aqui estão acompanhando meu canal 250 dólares tá então vai ser 500 dólares por semana para quem quiser operar aqui na Prime SBT. Lembrando que você aqui é uma corretora de alavancagem, você tem que ter experiência para operar, tá? Se você quiser participar, obviamente, pode depositar qualquer valor pequeno e você pode ganhar aqui o bônus e operar, tá? Mas se você for operar aqui com o seu capital, tome bastante cuidado, é uma, uma, uma corretora de alavancagem, você tem que saber o que está fazendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Mas aproveita que é uma corretora aqui 100% aqui confiável, acho muito boa mesmo, inclusive você pode operar aqui né, vários... Uh aqui ativos, né? Mais 50 ativos, inclusive o, a, outras, outras moedas aqui, né? Como o Litecoin, enfim, tudo no par BTC com taxas mais baratas aqui do que a Binance. Inclusive, você ganha com um cupom no meu canal aqui uh, uh, que eu deixei, vou deixar o link para vocês aqui embaixo, você ganham 25% de desconto em taxas, tá? Então, o cupom de 50% aqui não funciona para essa promoção, tá bom? Mas se você usar o de 25% vale a pena, você vai conseguir economizar 25% a, a, de uma taxa que já é mais barata que a Binance também, tá? Então, eu conselho você a a Prime SBT, beleza? Vamos olhar aqui então, pessoal, os outros indicadores importantes de sentimento, tá? Que melhorou aqui também para o Bitcoin. Foi. Aqui a gente tem um long short ratio que deu uma boa melhorada, tá? A gente começou a cair forte aqui, a gente tá na região de 1.9, tá, 2, 2 mais ou menos, então aqui é um sinal interessante também, tá? Então isso aqui para mim é um sinal positivo. O, o preço caindo junto com o Open Interest também caindo aqui para mim também é um sinal, um sinal positivo, pessoal, tá? Se o Open Interest estivesse subindo aqui, na minha opinião seria vê algo uh, mais bearish, tá? Então tô vendo aqui coisas positivas para o Bitcoin, tá? Aqui agora, então é, vamos ver se a gente consegue ter um, se melhorar ainda mais esses indicadores, a gente também tem um Crypto Fear Index aqui dando na região de extremo medo, região 16 aqui. Isso aqui é um, muito bom, na minha opinião. E também temos aqui o BTC Tools, que está na região de 26, tá? Então, perto na região de medo, perto de extremo medo. Então, são sinais importantes aqui para o Bitcoin, tá? Isso aqui eu realmente queria ver. Dar um pouco uma gelada no mercado, que estava muito alavancado, né? E isso aqui, na verdade, eu estava esperando mais. Tanto que eu comentei para vocês no, na, na live de Crash ou Lua, que para mim eu estou muito mais bearish aqui, porque a gente está realmente em um mercado extremamente arriscado, né? E esse, essa queda poderia vir a qualquer momento. Eu comentei várias vezes para vocês sobre stop loss, pessoal. Stop loss é muito importante, tá? Então, essa é, essa é a principal mensagem também dos meus vídeos aí, eu sempre falo pra vocês sobre isso, beleza? Então, vamos olhar aqui também, um pouquinho falando um pouquinho do Ethereum rapidamente, a dominância. A dominância, pessoal, começou aqui agora, né? Dá uma pegou um suporte que também nas linhas que eu estou acompanhando, tá? Enfim, mas a dominância ainda está muito baixa. Eu quero ver a dominância subindo forte aqui, tá? Isso que vai ser um sinal positivo também, na minha opinião. Uh, quanto mais a dominância subir aqui, mais uh, menos bearish fica o mercado, né? O Bitcoin tendo uma recuperação melhor, tá? Vai ser bom para a gente também. Estou acompanhando, tá? Isso também vai prejudicar o Ethereum. O Ethereum vai começar a sofrer um pouquinho, tá? Então, a minha expectativa é ver o Ethereum ele performando é, menor, menos que o Bitcoin, tá? Agora, a partir dessas próximas semanas e, e meses, inclusive, tá? Então, eu acredito que o Ethereum vai performar menos que o Bitcoin. Essa é a minha expectativa, pessoal, tá? Então, a gente viu o Ethereum subindo bastante, subindo muito forte, né, tendo uma... Tendo uma uma performance muito melhor que o Bitcoin, mas eu acho que isso aqui, na minha opinião, vai estar tá com os dias aí, pessoal, contados, tá? Então, minha recomendação aí para vocês é avaliarem também de começar a posicionar aí Ethereum para Bitcoin, migrar para Bitcoin, porque se o Bitcoin subir, pessoal, vai subir muito forte, a minha expectativa aí, é, até inclusive essa queda, essas quedas aqui, é uma... são oportunidades grandes aí para outras né, empresas institucionais entrarem no mercado, tá? Então, a minha... Eu, eu vejo o Ethereum como um bom projeto, mas eu acredito que ele vai, o Bitcoin vai conseguir aos pouquinhos aí voltar, né, a ter uma performance melhor que o Ethereum, tá bom? Então, o Ethereum teve suporte aqui agora nessa linha, tá tendo suporte aqui ainda, Vou ver se ele vai fechar aqui esse aqui agora de 4 horas nessa região, tá? Mas suporte essa linha azul que eu comentei para vocês nos meus últimos vídeos, tá? Então, vou acompanhar se o Ethereum vai conseguir fazer isso. Se não, tô olhando de olho aqui nessa outra linha amarela que tem a ligação desses topos, né? A gente tem alguns topos aqui do Ethereum, então acompanhe essa linha amarela aqui de cima, Tá? que vai dar aqui mais ou menos essa região aqui dos 3.700 dólares, tá? Aqui a gente pode avaliar e fazer compras para Ethereum, até um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem esses topos aqui, fundos. Ó, a região dos 3.645 seria uma região interessante aqui para posicionar ordem para Ethereum, né? Se tiver mais correção do Bitcoin aqui, beleza? Então, pessoal, falando aqui um pouco mais do mercado, a gente tem então as P500, que vamos puxar aqui esse SP 500 aqui. Teve aqui, bateu nessa linha nessa, nessa LTB. Tá, para mim, essa LTB é uma azul que eu tô acompanhando aqui bastante tempo, falei para vocês também acompanharem. Ela é uma LTB é importante. A gente tem que dar um sinal nela aqui. Vamos ver se agora a gente consegue dar um sinal. A gente dando um sinal aqui nessa LTB, galera. Então a gente pode né, começar a ter um pouquinho de esperanças. Tá, para não fazer mais fundos aqui para SP500, por exemplo, poderia formar aqui, né? Talvez formar aqui um fundo duplo nessa região seria muito bom. Tá, então, vamos ver como vai ser a abertura dos mercados hoje. tá Esse que é, a gente tem que acompanhar, a abertura do SP500, daqui mais ou menos, uh, vai ser, se não me engano, aqui mais ou menos umas duas horas aí no horário do Brasil. Tá? Então, às 10h30 da manhã, se não me engano, que abre. Tá? Então, vamos acompanhar isso aqui. Tá? A gente vai ter que ver como vai ser isso aqui agora. O índice do dólar, a gente tem ele voltando a subir aqui agora, mas a gente pode até... Ter... Né, talvez dizer que isso aqui pode, poderia virar uma bandeirinha de baixo, então um pouquinho meio ruim de dizer aqui, tá, mas eu gostaria de ver o índice do dólar começar a perder cada vez mais força aqui, pessoal, tá, acompanhe também o índice do dólar, não quero ver ele romper na região dos 97, tá, senão, se a gente romper a 97 aqui e esse SP500... Uh, começar a perder força aqui, fazer um fundo mais baixo a gente pode ver mais sangue para o Bitcoin com certeza, né? E botar risco aí o o mercado, uh, o bull market, tá pessoal? Então se vier aí mudanças das políticas monetárias lá do, do, do banco central americano, né, com com aumento das taxas de juros, a coisa pode ficar bem complicada aí para o Bitcoin. Vão acompanhar que que eles estão aprontando lá. Eu vou atualizar você sempre que eu ver alguma novidade importante aí, bota no grupo Telegram. Tá, galera. Então acho que é isso aqui no vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer muito por vocês pela paciência de vocês aí, tá? E a gente se vê então amanhã na live. Vai ser mais ou menos entre as 8 da manhã aí. Eu vou deixar para vocês aqui no grupo no Telegram o horário certinho, tá bom? Então a gente se vê amanhã aí. Um abraço. Comente aqui abaixo a altcoin que você quer ver na live de amanhã. Beleza? Um abraço, galera.